Meu nome é Oliver Queen. Depois de cinco anos no inferno, eu voltei para casa com apenas um objetivo, salvar a minha cidade. Durante oito anos eu lutei ao lado de homens e mulheres corajosos em busca de justiça. Mas aí uma crise chegou.